Fala meus manos, beleza? Hoje vamos continuar com a play do jogo Immortal Phoenix Rising, completando o sétimo vídeo da série, né? Isso aí, o sétimo vídeo. E se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa série ou de outras séries que a gente tem trazido aí pro canal, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês acompanharem, beleza? Mas antes de iniciar a gameplay, eu quero pedir para vocês, gente, por favor, por favor clica no botão de se inscrever e no joinha, isso me ajuda muito, muito, muito, muito e não se esqueça também de clicar no sininho de notificações para você receber aí na telinha do seu celular aí, ou no seu notebook, no seu computador sempre que lançar um vídeo novo agora sim, sem mais delongas, bora pra play, isso aí Então é isso galera, Na, no vídeo anterior né, a gente parou aqui nessa parte, né? De vasculhar a região a partir da estátua de Afrodite. E vamos lá, vamos ver o que, que vai pegar aqui. Eu... Eu sei que o vídeo anterior ficou com um pouco menos de 20 minutos. Um pouco menos de 30 minutos. Fênix encontrou com uma criatura alada que parecia ser uma fada. Porém. Sua verdadeira identidade seria revelada em breve. E então? O que era? Fênix teria que libertá-la para descobrir. Sim, mas você já pode me contar. Pode respeitar o ritmo da minha narração? Quando Fênix libertou a pequena criatura presa na ilha, pôde ouvir um lamúrio. Que significava grande heroína. Sou uma mera parte de Nike, a deusa da vitória. Liberte as outras para que eu volte à minha plenitude. Eles não vencerão sem Nikkei. Ela é tipo uma luva ou... Aquilo que você usa para se proteger quando corre. Um elmo. Vamos ver onde está... As outras Nikkei. difícil tá por aqui mas não custa a gente ver né Não está aqui. Opa. Ah, E aquilo, mano? O que foi isso? Eu não sei, viu? Raio do céu. Eu conheço essa missão como Neiva. Neiva do céu! Que merda, hein? Sabia não? Cadê as outras? Passarinho, que som é esse? Cadê vocês? Cadê vocês? Observar. Ano, ah, que bagulho louco. Ah, o Vale da Primavera. Que Eterna. bagulho louco. Um dos pontos altos desse lugar é uma árvore enorme que alcança o céu, o Salão dos Deuses. O Palácio de Eros. Ah, até que enfim ele conseguiu um final feliz. Que bom. E um palácio que pertence à própria deusa da beleza É claro que Afrodite ia querer o melhor terreno com a melhor vista Desde que ela fique a salvo dos curiosos, eu estou feliz Deusa do amor Nesse lugar tão elevado, os olhos de Fênix se voltaram aos pássaros esvoaçantes Que se alimentavam na belíssima macieira Fênix está no mundo da lua como eu estava quando pensei que casar Afrodite com Hefesto Evitaria que outros deuses brigassem por ela É, a vista do Monte Olimpo é algo de outro mundo mesmo Faz anos que não a vejo Aquele mundo não lhe pertence mais Pode desistir Beleza Concluímos ali a gente pode vir para cá agora. Ah, são viagens rápidas. Raio do céu. Vá até o pássaro caído. Vou lá mesmo. A gente tá aqui, ó. A gente vai lá mesmo no pássaro caído lá. Ambrosia. Desafio de navegação. Ambrosia. Tá, só isso, por enquanto. Ah, e a gente agora precisa encontrar os outros Coisas né? Tá, eu quero ir lá no, no pássaro lá E aí Vamos lá no pássaro caído Fiquei curioso pra ver o que é aquilo lá Vamos ver o que é aquele negócio lá Depois a gente volta pra cá Vamos lá, vamos lá no passarinho, vamos lá no passarinho, depois a gente vai lá pra aquela outra parte lá. Eu fiquei curioso, vocês ficaram curiosos de saber o que é aquele passarinho lá? A gente pegou a Ambrosia, não teve nenhum tipo de animação, né? Meu cavalo ah. Ambrosia por aqui ó que será que é, hein? O que será que é? Deixa eu carregar um pouquinho. Vá até o pássaro caído. Mas eu acho que essas ambrosias são os mais difíceis, né? Os bagulhinhos mais difíceis de, de pegar, né? Eu acho, né? Eu posso estar errado também. Não! Um negocinho aqui... Que é, o que será o que vocês acham que é aquele passarinho ó e não é para subir deve ser pelo outro lado sobe ah, será é o outro lado sobe Pelo outro lado mano. Vai minha filha. Ah. Sou? tá lá em cima. Como é que eu vou fazer pra pegar aquele negócio lá em cima, mano? Na calma. E ali eu acho que é o passarinho, hein? Eu acho que é ali o passarinho, mas tudo bem. Vamos, vamos pegar essa Ambrosia. Eu quero pegar essa Ambrosia aí. Esses negócios são bons, são itens bons. Mas e aí, onde quer, né? Acho que tem que ir agora. Subir ali, ó. E depois subir lá no outro. Será? Vamos ver. É, vamos subir aqui, ó. Ah, é, aqui mesmo Eita Ah, velho Olha o tamanho do bichão ali, mano fez nem cócegas nele vai vai vem vem Não, mano. Duas horas depois. as outras pedras não é pedra não não é pedra não então tá então. para ele. Nossa vinte e seis só de dano. nada. é nada. Não, mano. Eu acho que eu vou ter que pegar na mão dele, será? O um bagulho? amanhã aqui, mano. Duas horas depois. Entendi. Entendi. Agora ele ficou micros mesmo, de verdade. Ah, ele não é tão difícil, é que eu não tava pegando a manha de matar ele. Mas tudo bem. Ah, não tá em combate mais. Era isso que estava faltando. Beleza. Tá bom. Pra cá, né? tá? Vamos ver o que tem que fazer agora. Tá com dezesseis coisinhas já. Eu sabia que era alguma coisa relacionada a isso. Eu tinha uma leve impressão que era algo relacionado a isso. Opa, uma passagem secreta, isso.. Ah não, não é passagem secreta não. É o bagulho na mão. Conseguir. E aí, mano? Até o pássaro caído é aqui, o pássaro caído não é? Olha isso! Olha isso! não não é nada aqui não eu não vou ter que ir lá do outro lado né eu não quero ir lá do outro lado Duas horas depois. Oh, é aqui em cima o pássaro caído. Eu tava lá embaixo. Que isso, é a Fênix? A Fênix! Será que é? Que é tipo uma Fênix. Ei, né? Você, você não está bem. Pegou a Ambrosia. Não vai desistir, né? Eu também não. Fênix! Fique longe dessa... coisa! O que você está fazendo aqui? Eu vi o raio. Então vim imediatamente terminar o trabalho. Matanças fáceis são minha especialidade. Por que isso não me surpreende? Bom, vim salvar o pássaro. E não aceito não como resposta. Não, é uma criatura de tifão. Espere, estou tendo uma visão. Você vai dizer... Ele precisa da nossa ajuda. Então eu vou dizer, ele só está esperando uma oportunidade para nos matar. Sim. Então você vai dizer, Hermes, por favor, não me obriga a chantagear você. Vou contar a Era o que você fez. Então eu vou responder, não vai não. Mas no fundo, eu sei que você vai contar. Então eu vou Será? concordar e ficar esperando uma oportunidade de atacar quando você baixar a guarda. Bom, você me pegou, criança. Por enquanto. Tifão trouxe essa coisa do Tártaro, então você precisa de uma comida do submundo comida para revivê-la, a mesma que Hades deu a Perséfone, uma semente dos mortos. Só sei da existência de uma na ilha. Então vou pegar aquela semente. Aguente aí. Eu ou o pássaro? Acho que essa coisa não consegue aguentar muito mais. Cara, onde que é a semente? Vamos ver a semente onde está. Ô oh, louco, tem que ir lá embaixo. <risos> Não morre não, demônio Sai daí, minha filha. Sai daí. Pelo amor de Deus. Sai daí, mano. Caramba, mano. Que bagulho de louco, velho. Mano é pra cá mesmo, é. contra a semente dos mortos. Olha o tamanho daqueles bichos, mano. Você é louco? Mano, quase morri, velho. Quase morri. Quase. Quase. Não vou nem arriscar. Duas horas depois... Agora não. Ah, sementinha. Mas também quase ganhei, né? Isso da, daquela gordona lá. Cagasse, velho. Se eu morrer ali, mano. Olha lá. Então, lá, ó. Ah, acho que eu vou pra lá. É, lá mesmo que eu vou, mas eles não estão perto Da Primavera Eterna parece nome de golpe do Cavaleiro do Zodíaco. Vale da Primavera Eterna. <risos> Beleza, pegamos o Nights. Eu trouxe a... Semente? Semente? Morreu? Não morreu porque tá pegando fogo ainda. Ah, sinto muito. Vamos lá, vamos comer umas asas de frango. Eu pago. Ah, ótimo. Isso facilita as coisas. As asas de frango estão aqui. Uma fênix, mano. Cê, cara marrento. Criaturinha arrogante essa que tifão incendiou, hein? Por favor, sua excelência. Hum. Vou dar a ele o nome de Eósforo. Em homenagem Eósforo. à estrela da manhã. Eósforo disse que ainda está fraco e precisa recuperar as forças. Ele gostaria de ajudar em sua jornada e pagar a dívida por você ter salvo a vida dele. E ele... Hum, adorou o novo apelido. Ele adorou mesmo. Não é, Eósforo? Eu disse que era a decisão certa. Ajudar um pássaro morto vivo? Brilhante. Retire o que disse. Você tinha toda a razão mesmo. Esse passarinho lindo está se oferecendo para nos levar à Sala Secreta de Dédalo. O dono daquelas Sério? asas, vocês o lembram, né? As asas de que construiu Dédalo. Essa ilha? O próprio. Ele disse que tem uma pilha de elétron esperando por mim. Ah, sim, e lá tem uma segunda semente dos mortos que pode deixar Eósforo mais forte. Ora, mas veja só, E não é que boas ações geram bons resultados? Quem é que poderia imaginar? Tá de brincadeira? Porque a resposta é clara. Ninguém. Ninguém. Então, existem duas pistas que levam à sala do tesouro que nós vamos precisar encontrar. E quando digo nós, quero dizer você. Uma está perto dos ossos do dragão, a outra perto do aqueduto. Certo, Eósforo? Eu já falei que ele adorou o apelido. Não falei? <risos> Olho de Águia O nome do amor É isso aí pessoal e com essa com essa imagem aqui o, o tanto quanto perturbadora né que é o reino de tártaro né eu venho finalizando mais essa gameplay beleza se você gostou até aqui eu vou pedir para você na verdade se você tá até aqui né se você chegou até aqui no vídeo façam um favor inscrevam-se no canal Deixe um like, ative o sininho de notificações e também deixe um comentário. Muito bom, galera. Muito obrigado. Aguardem a parte 8 desse vídeo. Beleza? Tamo junto. Fiquei com Deus e fui.